Você já se perguntou por que, que algumas pessoas ganham muito dinheiro, enquanto outras pessoas que trabalham o dia inteiro nem sequer conseguem pagar as contas no final do mês? Ou até mesmo fazer uma viagem com a família? A realidade do mundo é essa, e a maioria das pessoas não conseguem sair dessa zona, não conseguem crescer e ganhar dinheiro. Agora com a crise, coronavírus e etc, muitas pessoas estão presas dentro de casa e nem sabem como vão pagar as contas ou até mesmo comprar comida de fato isso está acontecendo, e eu vou te mostrar nesse vídeo uma realidade paralela que existe e que pode ser uma grande possibilidade para que você mude a sua trajetória e passe a ter resultado. O que eu vou te mostrar vai ser totalmente gratuito e esse vídeo é o primeiro vídeo de uma série de nove vídeos, então você vai ter conteúdo de sobra para aprender, para fazer e nada daquelas questões de assiste aqui e compra um produto meu, não, já estou te avisando logo de cara, não é algo para que você venha comprar o um cursinho de como ficar rico e etc, não, não é isso. Eu vou te mostrar, na prática, o que você precisa. Mas antes, eu preciso me apresentar. Eu preciso falar para você quem sou eu, que raiz eu tô aqui te falando isso. Eu sou Guilherme Minaré, eu trabalho com Marketing Digital, Estratégias Online, já desde 2014. E tem muitas coisas sobre esse assunto que eu vou falar com você ao longo desse vídeo. Mas eu tenho que te contar um pouquinho de onde veio essa inquietude para eu buscar uma estratégia que pudesse me fazer ter resultado. Só no ano de 2019 eu faturei quase 500 mil reais com uma das minhas empresas. E... Eu não acreditava que isso fosse possível. Longe de mim, quando eu estava na faculdade, eu achava que isso era coisa para quem tivesse nascido em vestido de ouro, quem tinha oportunidades a mais. Eu não acreditava que aquilo seria possível para mim. Mas eu reverti essa situação e eu vou te mostrar como você pode fazer isso também. O que, que acontece? Em 2010, mais ou menos, eu estava na faculdade de administração, foi quando eu entrei, e eu já estava inquieto com aquilo. Porque eu falava assim, pô, todo mundo trabalha, trabalha, estuda pra caramba e vai ser um funcionário. E vai ganhar uma grana ali, tá? vai ganhar mil, dois mil, talvez três mil reais. Mas eu não via ninguém ganhando mais do que isso. Três mil reais era o teto que eu via, principalmente para a área de administração. E estou ali, estudei, fiz faculdade, etc. Só que eu não aceitava aquilo. Mas eu estava seguindo o sistema. Então, as minhas notas eram as mais altas possíveis. Eu tirei as melhores notas que eu poderia tirar na faculdade. Estudei muito, me dediquei bastante. Quando eu me formei, só tinha vaga de mil e quinhentos reais. Eu não conseguiria ganhar mais do que R$ 1.500 na cidade que eu moro na região que eu moro. E olhe lá, para eu conseguir R$ 1.500 seria algo um pouco difícil na minha área. Aí eu teria que fazer igual a maioria das pessoas tem feito. Vai trabalhar de Uber, vai trabalhar em outra profissão e outra coisa que vai pagar mais. Por quê? A área de formação, a área de estudo não rendeu. Ou ela não consegue emplacar, encaixar e ganhar um dinheiro de verdade. E nesse momento, nessa época foi em 2013, eu comecei a ficar inquieto e pesquisar outras coisas. E eu me deparei com um, com um material que falava assim Ah, existem pessoas que ganham 100 mil reais em uma hora Que ganham 100 mil reais em uma live, uma videoconferência Naquela época não estava em evidência Quase ninguém entendia videoconferência, o que, que era isso E aquilo ali me chamou a atenção Eu falei assim, se existem pessoas que ganham dinheiro Eu também posso ganhar dinheiro com aquilo E eu fiquei imaginando, pô, uma pessoa trabalha 8 horas por dia Fica lá, se dedica e não consegue ganhar mais do que aquilo eu comecei a buscar, buscar as informações e eu entendi uma lógica do mercado que a maioria das pessoas ainda não sabe e elas não conseguem ter resultado porque isso está na cara delas e elas não conseguem enxergar. Porque o sistema impôs isso pra gente. Ninguém tá errado em saber dessa forma. O sistema impôs isso pra gente e a gente acaba fazendo o que o sistema manda. A gente segue o que o sistema manda. Cresce, estuda, vai pra faculdade, consegue um emprego, faz uma pós-graduação e etc, etc. Mas no final das contas, não consegue ganhar dinheiro. Só consegue alimentar o sistema, pagar impostos e comprar coisas. Mas ganhar dinheiro de verdade, poder viajar, poder ir para a Europa, poder rodar o mundo? Não. Não, não. Pessoas que trabalham, que são formados, não conseguem com facilidade isso. Até conseguem juntar um dinheiro e etc. e vão fazer, vão realizar. Só que é um trabalho de médio e longo prazo. Nada assim pegar e falar, ah, hoje eu estou com vontade de viajar para a Europa e eu vou. Porque não tem capital mas eu vou te mostrar como funciona isso. O que que acontece? A maioria das pessoas elas vendem a hora delas de trabalho em troca de um dinheiro e vende por um valor muito baixo, vou pôr assim um salário mínimo, uma pessoa que trabalha no salário mínimo ela ganha aí 1.045 mais algumas coisinhas e que é descontado um monte de coisa também e acaba ganhando menos mas vamos pegar por base esse valor. Essa pessoa que ganha 1.045 o que que ela faz? Ela vai lá trabalha oito horas porém ela gasta mais duas para ir mais duas para voltar mais ou menos então ela tem uma média aí de 12 horas por dia focadas naquele trabalho e ok tudo bem é o trabalho tradicional a maioria das pessoas fazem isso então pensa bem você dedicou 12 horas de trabalho para ter uma remuneração de 1.045 reais tirando os descontos eu estou contando o salário mínimo uma pessoa formada ela vai ganhar 1.500, 2.000 reais ou talvez até 5.000 mas isso vai mudar a conta essa pessoa pela carga horária de trabalho que ela tem, diariamente, ela vai estar ganhando aí em torno de R$ 7 a R$ 10 reais por hora de trabalho. Você entende o que é isso? R$ 7 reais ou R$ 10 reais por hora de trabalho. Aí a pessoa vira e fala, não, eu ganho bem. Você pode estar pensando assim, ah, eu ganho bem. Você, no caso, ah, eu tenho um salário aí de R$ 5.000, R$ 6.000, eu ganho R$ reais a hora, eu ganho R$ reais a hora de trabalho. Beleza, muito legal. Você está ganhando bem no sistema Agora, fora do sistema, deixa eu te contar um segredinho Imagina só um professor Um professor de escola normal Ele vai lá todo dia dar aula dele, etc, durante um ano No final, no ano que vem, ele vai ter que ir lá e dar a mesma aula Porque o conteúdo de matemática vai continuar sendo o mesmo O conteúdo de português praticamente vai ser o mesmo Então esse mesmo professor vai estar ano após ano repetindo lá Agora, imagina só se esse professor tivesse gravado as aulas dele se esse professor gravasse todas as aulas dele, que ele teve em um ano, bastaria ele replicar e todo ano ele passar aquela mesma aula que já foi gravada para os alunos. Por quê? Para que ele vai se dedicar a trabalhar para ensinar a mesma coisa que já está gravada? Ele estaria otimizando a hora dele. Agora, pensa assim, esse professor pode pegar essa aula gravada, colocar tudo dentro de um DVD, e nesse DVD ele vende para quem está querendo se preparar para o Enem ou se preparar para algum concurso ou se preparar para outras coisas então essa mesma aula que ele gravou essa mesma hora de trabalho que ele teve para produzir ele simplesmente pode gravar num dvd e vender a gravação tá, dvd é coisa já do passado hoje a gente utiliza tecnologia então você só vende um login e senha uma área onde a pessoa bota o nome e o e-mail dela e a senha e ela acessa e assiste as aulas esse mesmo professor ele pode vender essa aula que ele teve o trabalho de fazer uma vez para milhares e milhares e milhares de pessoas. Eu estou falando um exemplo de professor. Agora, imagina esse professor se ele falasse assim eu vou preparar um treinamento de português de como fazer redação para o Enem e vou gravar esse treinamento. Ele vai passar, talvez, aí, dois dias produzindo esse material. Vai gravar um conteúdo muito bom. Vai gravar 10, 12 horas de conteúdo muito bom, direcionado, focado. Ele simplesmente pega esse mesmo material que ele vai ter 12 horas de trabalho, 20 horas de trabalho, sei lá, 40 horas de trabalho e vai vender mil vezes vai vender duas mil vezes porque ele só vai ter que vender um login e senha ele não tem mais o custo para aumentar a venda dele ele só teve o custo daquele x tempo de hora então se ele trabalhar 50 horas para produzir esse material ele vai poder vender esse material quantas e quantas vezes quiser tá bom eu dei o exemplo do professor você deve estar se perguntando ah mas eu não sou professor eu não sei o que fazer tem uma outra coisa que é muito interessante na internet a maioria das pessoas elas estão buscando aprender alguma coisa. Elas querem solucionar um problema que elas têm. E como que elas solucionam? Elas pesquisam, identificam, pegam alguém que ensina a solução e pagam por aquilo. Vou te dar um exemplo muito claro. Imagina só que você quer aprender a tocar violão. Você vai no Google e você pesquisa. Você vai assistir alguns vídeos de graça de como tocar violão e tudo mas você vai ver que não está na ordem. Você vai falar, pô, não estou conseguindo aprender a tocar violão com esses vídeos gratuitos, porque não está na ordem. O próprio cara que está ensinando de graça no YouTube vai falar assim, eu tenho um curso que te ensina do básico ao avançado, tudo em ordem, o checklist, o cronograma de aula, o que você tem que fazer. O que esse professor fez? Ele gravou um curso completo de como tocar violão. Só que você não vai perguntar para ele, você é formado, pós-graduado, doutorado em tocar violão? Não. Ele vai perguntar, você sabe tocar violão? Eu vou aprender a tocar violão? Então eu quero. E ele vai fazer. Então, entende que existe esse mundo paralelo? Uma pessoa que toca violão. Aí você vai falar, ah, mas eu não sei tocar violão igual você não é o professor, você não sabe tocar violão, vou te dar um exemplo muito simples também que aconteceu já, eu já vi vários. Vou dar mais dois exemplos. O próximo exemplo é o seguinte, um cara sabe sedução, sabe como conversar com as garotas na balada e tudo mais, e acaba ficando com mais garotas na balada. E o jovem, adolescente, que quer ficar com essas garotas na balada, não consegue. Esse jovem, ele paga um curso gravado para aprender com esse cara que sabe. Porque ele tem um problema e ele paga para solucionar o problema dele. O que eu quero dizer? O mundo paralelo, a nova era, o digital, é basicamente você criar soluções para as pessoas. Você pode criar soluções para as pessoas. Então você vai pegar um problema, vai criar uma estratégia de solução para esse problema que você saiba, você pode aprender e você vende para quem está com esse problema e não sabe solucionar. Vou te dar um outro exemplo para fechar. Existe um jogo chamado Free Fire em um jogo chamado League of Legends. São os dois jogos, eu acredito, que os mais jogados que tem, tirando o Minecraft e outros assim, mas são os jogos mais jogados do mundo. Por que, que eu estou falando de jogo? Esses dias eu vi um anúncio de um curso de como jogar bem League of Legends. Ou seja, se existem pessoas querendo aprender a jogar bem, você pode ensinar pessoas, caso você saiba, a resolver o problema delas. Então, alguém que sabe jogar videogame melhor do que outro, ensinou para outro e cobrou. Só que em vez dele ficar ensinando um a um, ele gravou aquele ensinamento, então ele gastou um dia para gravar e ele vendeu a gravação. E ele vai continuar vendendo a gravação enquanto ele está lá só ganhando dinheiro. Tá, você deve estar tá falando, Guilherme, isso é bom demais para ser verdade. Em 2019, eu lancei um curso chamado Multinível Digital, MMN Digital. Qual era a ideia? Eu ensinava as pessoas que trabalhavam com multinível, Renode, Herbalife, etc. Que eles não precisavam ficar indo de porta em porta e ir em reunião com as pessoas. Eles poderiam trabalhar 100% pela internet, fazendo anúncio, atraindo pessoas e aquilo ali, e etc. O que, que eu fiz com esse curso? Em janeiro eu fui lá e gravei. Foram 45 horas de gravação de conteúdo. Foi um conteúdo muito bom. Eu gravei em janeiro. Em dezembro ele me deu mais de 20 mil reais de lucro. Ao longo do ano inteiro ele me deu aproximadamente 500 mil reais de lucro. Aí a pergunta é, vale a pena? Eu gravei um conteúdo em janeiro, enquanto eu viajei o Brasil, viajei a Europa e etc. E o meu produto vendendo. E eu tranquilo em casa ou nas minhas viagens, aproveitando aquele dinheiro que estava entrando de um curso que eu já tinha gravado há muito tempo. O que eu quero te mostrar aqui com esse vídeo é que existe esse mundo paralelo. Você pode sim criar esse contexto. Talvez você já conheça ou talvez não e nesse mundo você pode vender informações, as pessoas compram informações. E a gente chama isso de infoproduto, que são produtos de informação. Se você sabe algo que as pessoas não sabem, você pode vender essa informação para outra pessoa. Se você não é o expert em algo, mas você sabe um pouco mais, você pode vender. Por exemplo, eu não sei tocar violão. Se eu quiser aprender a tocar violão, eu posso comprar um curso de uma pessoa que sabe me ensinar a tocar violão. Não vai ser o expert. Eu posso comprar um curso do cara que é intermediário ou do cara avançado. Imagina só, eu quero tocar violão, eu compro do intermediário. Eu aprendo até o nível intermediário. Se eu comprar do avançado, o cara está ensinando você a tocar violão para tocar numa banda ou ser um cara muito foda naquela área. Você não precisa. Se você quer, você pode comprar do melhor, claro. Mas você pode comprar de um que vai te ensinar a tocar violão para você tocar no final de semana com sua família. Se é isso que você deseja, por que não? Então, existe esse mercado paralelo, existe esse mundo paralelo. E o que vai acontecer? Essa jornada são nove aulas. Essa é a primeira aula para você entender esse mercado, entender que existe essa possibilidade de você gravar um conteúdo e fazer. E eu também vou liberar aulas de como você vai definir, vai escolher o mercado que você quer trabalhar, como escolher um mercado, como escolher um público, como entender os problemas, as dores, como pensar em um produto, como você vai idealizar o seu produto. Tudo isso eu preparei aula por aula. E a gente vai ter uma sequência de oito aulas, contando com essa, nove. Então são nove vídeos completos, onde eu vou te ensinar mesmo, pegar na mão, você vai ter tarefa, você vai preencher uma a uma, você vai colocar, e no final das nove aulas, você vai ter o teu produto pronto para poder vender. Claro, se você não fizer, não tem como ele estar tá pronto. Mas eu vou te passar tudo o que você precisa para que você crie esse produto e que você possa fazer. E sem pegadinha, não é para eu te vender um curso de como fazer produto, não. Não tem pegadinha assim. Eu vou te mostrar passo a passo e você simplesmente vai acompanhar e escrever todas as tarefas. Se você não fizer as tarefas, você não vai ter resultado. Aí é com você, mas eu vou te entregar o um melhor. Por que, que eu estou falando disso? Por que, que eu resolvi fazer essa série? Tá aí um pouco mais meu. A maioria dos meus amigos estão sem ganhar dinheiro nessa crise. Coronavírus e etc. E eu já trabalho com isso desde 2014. E eu entendo muito bem os caminhos que você pode usar para fazer, criar produtos e etc. Então, o que eu resolvi fazer? Colocar tudo isso em algumas aulas, o passo a passo, só o principal, para que cada pessoa, cada amigo meu, cada pessoa que me acompanha, consiga sair e montar um projeto desse. Vai ser difícil? Vai. Vai dar trabalho? Vai. Só que eu vou te mostrar tudo o que você precisa. Você não vai precisar comprar nada fora para poder fazer. Nesses vídeos, eu vou te mostrar passo a passo do que você precisa. E sabe o que você precisa fazer melhor? Só baixar o material e preencher Você não tem que botar nome para baixar ebook, deixar telefone, etc Não, você só vai ter que entrar no meu grupo de Telegram Tá lá no grupo de Telegram Eu resolvi colocar lá porque o material fica e ele não apaga Então tá lá no grupo de Telegram Você vai entrar e vai pegar cada aula que sair, você vai baixar o material que vai estar tá lá disponível Simples assim Você não vai precisar fazer nada extra E se você não gostar do conteúdo Você simplesmente sai que não, você não tem que pagar nada Não tem nada disso, ok? E tem um último detalhe Algumas pessoas falam, ah, mas eu não gosto de aparecer em câmera, eu não gosto de gravar, eu não tenho medo disso e tudo mais. Tem uma coisa muito simples. Existem produtos desses que são e-books. O que são e-books? São livros virtuais, são PDFs. Agora, imagina só, você vai lá e escreve um guia completo de como passar em concurso. Uau, 100 páginas. Você escreveu aquilo ali no Word. Uau, o que você gastou para isso? Tempo. Você gastou tempo e pesquisa. Você botou no Word e fez. Aí você pode vender esse e-book por algum valor. R$50,00? Reais? reais, Só que é um PDF. É um arquivo. Quanto mais você vender, mais você lucra com aquele arquivo. Basicamente é assim. Vou te dar um exemplo um final, só para a gente acabar com essa aula. Tem um amigo meu que ele lançou um, um e-book de como passar para uma faculdade. E o que, que ele fez? Ele colocou todas as informações para passar para uma faculdade que ele tinha passado. E Palme, ele vende mais ou menos 10 e-books desse por dia que dá aproximadamente 300 reais de retorno por dia. Só que ele escreveu esse material em 2012. Aí você põe de 2012 até 2020. Ele escreveu um material e ele vende 10 por dia. Ele fatura 300 reais mais ou menos por dia com algo que ele escreveu em 2012. Claro, ele todo ano reatualiza. Só isso. Então ele gasta uma semana para atualizar e continua vendendo e vendendo e vendendo. Esse é o um mundo onde a maioria das pessoas desconhecem e acham que não é para elas. Por isso que existem pessoas que ganham muito dinheiro e pessoas que são funcionários. Não estou falando que um funcionário não possa ganhar muito dinheiro, mas imagina só, uma empresa ela vai pagar o que ela pode pagar para um funcionário. Quando aquele funcionário quiser ganhar mais, ela vai lá e pega o próximo funcionário que está disposto a trabalhar por menos. Eu vejo isso na realidade aqui na cidade que eu moro. As pessoas chegam, tentam trabalhar numa loja, e quando elas vão trabalhar nessa loja, a loja fala, eu pago X. Se você não quiser, tem uma fila de gente aí desempregada procurando emprego. E o mundo tá assim. Então se você quer mudar, quer mudar a tua realidade, esse é o vídeo mais conceitual, tá? Os próximos vídeos vão ser práticos, mas se você quer mudar a sua realidade, faz, anota, pega um caderninho, anota tudo que eu vou falar nessas aulas. E preenche mesmo, tem material, você vai ter que fazer o download do material, PDF, você pode imprimir, você pode fazer do jeito que você bem entender, mas anota tudo. Porque no final, todas essas anotações vão ser o seu produto. Pode não fazer sentido no começo. Você vai assistir a primeira, a primeira aula técnica, a segunda aula técnica. Pode não fazer sentido, mas lá na frente você vai juntar todas as tarefas que a gente vai passar. E elas vão fazer total sentido. Você vai falar, ainda bem que eu fiz cada tarefa. Detalhe, se você gostou desse vídeo, você vai dar um like aqui e você vai marcar, você vai comentar aqui embaixo se você já viu essa história, se você já conhecia sobre isso, comenta aqui embaixo, se você já tinha visto sobre isso. E você vai marcar ou enviar esse vídeo no WhatsApp para algumas pessoas. Envia. Chama 3, 4, 5 amigos seus que estão precisando ganhar dinheiro de verdade e vamos fazer uma comunidade. Vamos fazer com que essas pessoas tenham resultado. Eu, pessoalmente, vou estar no grupo ajudando, tá? Eu vou estar no grupo ajudando cada pessoa, tirando dúvidas e etc. Os vídeos vão ser liberados um a um. Todo dia eu vou liberar um vídeo novo. E se você estiver vendo o replay disso há um, um tempo depois, você pode pegar uma playlist que vai estar no YouTube com todos os links embaixo. Vai estar no link da descrição e coisas do gênero. Então, se você gostou desse vídeo, compartilha, deixe o seu like e deixe o seu comentário, porque juntos nós podemos mudar e reverter a situação que está acontecendo no país e até mesmo no mundo. As pessoas podem sim ganhar dinheiro e podem ter uma realidade totalmente diferente do que elas têm. Um forte abraço e nos vemos no próximo vídeo.